Ouça mais esta prova da existência de Jesus Cristo no mundo. Uma pessoa perguntou num vídeo meu, e quem disse que Jesus existiu? E então eu lhe perguntei, você acredita que Platão, Sócrates, Aristóteles existiram? E ele disse, é claro que sim. E então eu lhe disse, você sabia que Platão, Sócrates e Aristóteles viveram 500 anos antes de Cristo? Mas se você quiser, eu tenho uma fonte mais contundente. Flávio Joséfo, um historiador quase contemporâneo a Cristo, ele disse, naquela época vivia Jesus homem sábio, se é que podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. A prova mais contundente que Jesus existiu. Valeu gente.